tarde a todos e a todas. É um prazer a gente poder participar do nosso, para mim, pelo menos o primeiro evento em Belezade e para mim em Portugal e nas Caldas da Rainha. É, agradecer o professor Nuno ter aceito o convite, agradecer meus colegas de sala, agradecer a professora Lígia e vamos começar os triálogos. Boa tarde, então iniciamos uh, o nosso evento de triálogos com Nuno Monteiro que é aqui professor na, na Esad e além disso diretor do festival Impulso que decorre nos dias 23 a 25 de junho aqui nas Caldas da Rainha. Então com esta conversa pretendemos acima de tudo conhecer mais sobre o percurso do festival mas também quais os desafios e dificuldades que atravessou este festival. Então, boa tarde, Nuno. Olá, Claudine. Olá. <risos> Marcelo, olá. Uh, então, como eu estava a dizer nesta introdução, gostávamos primeiro de saber quais foram os maiores desafios que atravessaram para montar um festival do zero. <risos> um, olá a todos, boa tarde. Queria também agradecer muito o convite. Um, é um prazer estar aqui convosco hoje a conversar um bocadinho sobre o, sobre o Impulso. Um, os meus desafios... Uh, eu gosto de pensar às vezes que já foram, <risos> embora sinta que ainda estão para vir. Uh, os meus desafios têm sido os que todos estes festivais uh, descentralizados dos grandes centros urbanos costumam ter, que é o principal é financiamento, conseguimos ter verbas e, e gerar fundos suficientes e receitas suficientes para que o festival consiga sobreviver autonomamente, tem sido o grande desafio. Um, e depois o segundo desafio é lutar contra toda uma certa inércia, diria eu, de, um, que existe um bocadinho também, às vezes, nos sítios pequenos, a receberem novos inputs, novas coisas, novos desafios e novas uh, ideias que, que trazemos. No nosso caso do Festival Impulso, um, vive muito da escola, não é? vive muito do, dos nossos alunos aqui da escola e das ideias deles e dos, e dos inputs dele, deles, que, que nos ajuda bastante nessa questão de podermos... Um, chegar a coisas um bocadinho diferentes das coisas mainstream e chegar um bocadinho a, a artistas, a ideias, a conceitos um bocadinho menos usuais e menos comerciais, diria eu, quase. Mas vivemos sempre neste, neste, neste, neste uh, hiato entre, entre o ser comercial e o não ser comercial, o, o querer não ser nada comercial, mas teres que ter as marcas dentro do festival, senão isto não há maneira nenhuma de sobreviver. Um, Portanto, é isso, tivemos assim um bocadinho, acho que os meus desafios para já continuam a ser os mesmos que foram desde, desde o princípio. Um, então, e sendo um, um festival recente, não é? E que ainda estava em, numa fase de, consolid, de consolidação aqui na cidade e no, no panorama musical, uh, qual foi a sensação ao perceber que a edição de 2020 não ia acontecer? Como é que... Penso que isso também deve ter sido um desafio Sim. <risos> muito... Sim, em 2020 foi bastante complicado, tínhamos o festival todo, todo montado já, tínhamos artistas marcados, confirmados, tínhamos um cartaz também com, com 40 artistas já, já, já pronto a sair, um, e pronto, tivemos que adiar tudo, uh, cancelamos o nosso termo oficial foi, foi cancelar, não foi adiar, porque cortámos mesmo com, com os artistas, com as equipas técnicas, com, com todos os compromissos que tínhamos. Um, mas tivemos a sorte da Câmara ter tido um bocadinho essa abertura de espírito e ter aceito de fazer o festival no CCC, neste formato que fizemos depois em 2021. Portanto, no fundo, passámos muitos dos nomes que tínhamos para 2020, passámos para aquele ciclo de 12 meses no CCC, que fizemos em 2021, um, e conseguimos também transferir parte da nossa equipa para esse evento, parte das ideias que tínhamos, um, embora se tenha revelado um festival bastante diferente, uma coisa muito mais de sala, muito mais com, com, com o público sentado, uma coisa um bocadinho mais, com, com bandas um bocadinho mais, e artistas um bocadinho mais mainstream também, de certa forma, porque a bilheteira era uma coisa bastante importante também, neste tipo de... De programação, hum, portanto, sim, portanto, revolução, assim, foi, não foi fácil, foi assim, um, um baque grande, mas por acaso acho que conseguimos dar a volta bastante bem. Sim, e, e mesmo <risos> o contados. facto de ter sido no CCC também pode ter criado uma ligação com a cidade, não sei? Sim, talvez. acho que sim, acho, acho que chegámos a um público que acho que, que, que, que não tínhamos antes, acho que conseguimos levar bastante público aqui da escola ao CCC, que era uma coisa que não, que não acontece ainda muito e conhecia muito pouco. De repente, tínhamos muitos alunos a ir ao CCC com regularidade e a viver o grande auditório, que é uma sala que eles raramente vão ver, por causa de programação, não é? Tipo, é o que é. Um, e sim, portanto, conseguimos, conseguimos bastante... Acho que sim, acho que temos a volta dessa forma bastante interessante. Mais uma vez, o apoio da câmara foi fulcral e ainda era a câmara anterior, era, era o executivo anterior, não era este novo. E penso que tiveram bastante visão também nesse lado de querer apostar numa coisa diferente um, e numa programação diferente. E o CCC está ali o Vasco, que foi um dos principais responsáveis também por, pela luz de concertos e de, de, de, de, de, de imenso trabalho de produção e de montagem e de, de, de, de imensas coisas que também depois acabámos todos juntos com a equipa do, do, do CCC a, a fazer. E, e fomos muito bem recebidos pela equipa do CCC e acho que sim, acho que foi um sucesso. Acho que conseguimos agora chegar a 2022 com novas ideias, novas, novos projetos. E posso adiantar já em primeira mão que vamos tentar fazer mais coisas no CCC já no festival em Junho. Vamos ver se, se dá ou não, ainda estamos a negociar um, um mês do, do festival, <risos> mas em princípio, sim. Ok, isso é, é muito bom de saber. <risos> um, então, ao impulsionar algo, pretende ser uma força para provocar um movimento, e isso verifica-se neste festival, através da aposta em artistas e projetos alternativos. Como é que surgiu essa vontade? E, e é uma linha que pretendem manter como fator de diferenciação? Sim, é uma questão interessante também, que é, sim, ou seja, nós não queremos ser mais um festival mainstream, não queremos ter os mesmos artistas que toda a gente tem. Um, queremos diferenciar-nos uh, precisamente por ter um programa mais inclusivo, uh, por ter uma coisa com mais integração de, pá, de várias idades, vários tipos de público, vários tipos de artistas, uh, várias pessoas. E, sim, a, a, a linha programática é precisamente essa, é precisamente tentar fazer uma coisa um bocadinho diferente. Um, neste momento, estamos naquela fronteira. Uh, nós temos uma ideia que é que a ideia de todos os anos temos um bocadinho mutantes na, na programação e na, na, na construção do festival. Ou seja, nós não queremos fazer o mesmo festival todos os anos, queremos fazer em sítios diferentes, queremos mudar as coisas, queremos ter imagem gráfica diferente todos os anos, que é, é suicídio, não é? Já tivemos várias pessoas uh, ligadas ao festival a dizer: pá, não troquem o logo todos os anos, não troquem o cartaz todos os anos, não troquem a imagem todos os anos. Mas a imagem é feita aqui por alunos da escola e, e nós gostamos muito do, do, do o desafio de de passar pelo processo de novo, por envolvê-los, por, por ter esse lado também um bocadinho pedagógico de, de, de envolver. Portanto, sim, temos essa ideia mutante de querer fazer uma coisa diferente todos os anos e com artistas diferentes. Este ano, na verdade, temos um cartaz mais eletrónico. Uh, o ano passado, em 2019, foi um cartaz mais, diria, mais indie. Em um, 2023, vamos ter hip-hop ou metal, se calhar. <risos> mas, mas sim, a ideia, a ideia não é sermos tanques, ou seja, a ideia é podermos ir mudando a programação consoante também as pessoas novas que vão entrando na equipa. Nós temos uma equipa muito uh, que é diferente todos os anos, porque vivo muito também de alunos do curso de som e Imagem, um, como troca todos os anos, como nós envolvemos muitos alunos do terceiro ano, uh, também na, na programação. Um, acabamos sempre por ter gostos diferentes porque eles estão muito a par das novas tendências e das coisas todas que estão a acontecer muito mais que eu, eu metade do cartaz confesso que não conhecia agora já, já conheço um, mas foram eles que trouxeram muitas ideias muitas referências, muitos artistas e depois vamos todos discutindo e encontrando e percebendo-se se funciona ou não, e se achamos que vai funcionar ou não. Este ano temos muitas coisas de risco que podem correr mega mal, ou podem, ou podem ser incríveis. Portanto, vamos ver como é que Mas vai. Mas isso é, isso é muito interessante porque também dá uma oportunidade uh, aos, às pessoas de, de participar na, na própria programação, ah, e está e é um festival que se torna bastante inclusivo, e isso nota-se muito na, na programação e por isso estão parabéns. Sim, sim. Pá, tentamos, tentamos muito isso. Tentamos muito que, que seja um reflexo e seja um espelho das coisas que os nossos alunos e que a nossa equipa vivem. Bandas, projetos, artistas, tendências que eles ouvem, sentem, gostam, consomem e, e queremos ser esse reflexo. Como dizia há bocado, e digo isto porque estamos precisamente neste ponto em que estamos a fazer contas e a ver se isto vai dar ou não vai dar e estamos hiper tensos com essa ideia de se isto vai funcionar ou não. E... E, portanto, estamos muito nessa coisa entre, com as marcas. Este ano vamos ter, pela primeira vez, as marcas. A asos temos a ASUS, temos a SEAT, temos algumas marcas que entraram. E estamos a gerir isso. É uma novidade completa perceber uh, como é que isto funciona. Uh, eu confesso, não devia dizer isto em vídeo, mas eu confesso que eu não sou grande fã dos festivais com as marcas. Sabe? O Sudoeste, o próprio Alive, são são tipos de experiências que a mim não me dizem muito. Dizem muito mais festivais em que têm uma presença menos forte visual e menos forte em termos do peso que as marcas também têm na programação e na influência visual e, e, e, e sonora do festival. Mas já percebi que é uma coisa que tem que acontecer, não dá para não, para não dá ir por aí. Se quiseres ter uma determinada escala, um determinado peso, um determinado orçamento e poderes trazer artistas pá, que não sejam só artistas de 100 euros, um, pronto, tens que ter fontes de rendimento e as fontes de rendimento festival como nós são a Câmara, são patrocínios e bilheteira. Portanto, Devíamos ir aos apoios estatais e coisas que será o próximo passo, mas uh, sim. Vou passar a palavra ao meu colega, Marcelo. Só para dizer que essa história do Catástrofe Mutante eu acho interessante também, para não fixar só aquela marca, você dá oportunidade para outro setor também, que é o de artes visuais. né? Todo ano você tem uma proposta nova e isso, de repente, é até interessante para o festival. Nuno, é... a minha pergunta é, no Brasil, nós temos o FBA, que é a Festivais Brasileiros Associados, é uma associação de festivais de música alternativa, independente, hoje nós somos em mais de 30 festivais associados, e na ata de fundação da, dessa associação, um, existe uma premissa, que é que em cada festival associado, obrigatoriamente, ele tem que ter na sua programação 30% de artistas locais. É, às vezes, tem regiões que não tem, não tem. no meu caso, até 50%, eu consigo colocar até um pouco mais. Mas, como tem regiões que a gente sabe que não tem, a gente preferiu é, ter, ter pelo menos uma percentual né, para divulgar a, a, a cultura local. É, na programação do impulso, como que ela é feita? Quem faz a curadoria? Né, e tem algum objetivo de escolher artistas aqui, aqui das caudas? Sim, uma questão muito interessante. Eu sou completamente a favor das cotas. Essa questão das cotas, para mim, é uma questão geracional, social, educacional, cívica quase, de temos que implementar cotas para, para mudar algumas coisas. Um, porque senão, essa inércia, como que dizia há um bocado, da sociedade enquanto todo, impede que determinadas coisas aconteçam. Um, no nosso caso, sim, não temos cotas definidas, mas, por exemplo, tivemos um cuidado imenso este ano, em ter artistas que não fossem só homens de meia-idade e, e brancos <risos> que é o que a maior parte dos festivais mainstream em Portugal Exato. costuma ter e tivemos esse esforço consciente tivemos esse esforço consciente para, para tentar procurar apostas e propostas diferentes a programação é feita por mim e por mais, este ano, por mais quatro pessoas diferentes raparigas, todas, interessante é um, é um dado importante também que acho que me mexe um bocadinho com a está com a normatividade destes, destes tipos de, de programações. Um, e foi feita por nós, sim, tendo em consideração, queríamos ter bandas locais, queríamos ter uh, artistas mais pequenos. Uh, infelizmente, nós, não nós mesmo em termos de estrutura de festival, não conseguimos ter mais artistas. Né? Nós acabamos sempre com uma programação de 100 artistas e depois começamos a cortar e a cortar e cortar, até chegar a 40, que é completamente absurdo. Uh, são concertos das 5 da tarde às 6 da, da manhã. É completamente absurdo, em termos de de produção, não faz sentido, eu não vejo concertos nenhum, eu vejo dois concertos em, em 10 ou em 12 todas as noites. É? Um, mas é importante isso, é importante como discurso e é importante politicamente também conseguir ter uh, um cartaz diferenciado e um cartaz que mostra uh, que nem todas as coisas são são só os artistas do costume uh, a tocar os discos de sempre e, e no seu ritual masculino. <risos> mas, mas sim, e em relação às escalas, é uma questão um bocado complexa porque. Há bandas das escalas há muitos artistas interessantes nas escalas bandas, artistas, uh, DJs, produtores, uh, de, várias, de vários espectros musicais. Um, mas é isso, ou seja, sempre precisa ter esse equilíbrio também um bocadinho com... Uh, o que acontece muitas vezes neste sítios é que as, as bandas locais tocam muito cá ou seja, e tocam pouco noutros sítios. E isso acontece nos, nos locais também, aqui à volta, e às vezes interessa-nos também ir buscar bandas que tocam no seu local. Uhum. Estou a começar a lembrar-me dos, dos Safe Space Garden, por exemplo, que tocaram no, no Impulso no CCC agora, São uma banda incrível, e que deram o primeiro concerto deles cá em 2019. Eu acho que o do Impulso vai para o terceiro concerto deles, ou o quarto concerto deles, e vão ser uma banda que vai rebentar e vai ser enorme, e claramente vai ser gigantesca. E, e também se si não tivessem esta experiência de tocar para centenas de pessoas e noutros contextos que não a cidade local deles, onde eles já têm alguns followers, nunca poderiam chegar, ou seja, não ascendiam tão rapidamente esse esse, não é? Os Palmas, por exemplo, são a banda de Kili Cláudio, do Vasco, uma banda mega interessante, já falámos várias vezes deles de viram impulso mas como tocam tanto nas caldas ainda estamos, ainda estamos é que é talvez em 2023 acho. é diferente é tocar num sítio é e já, tocar num sítio como um bar um centro cultural do que um festival que é uma grande pra, pra, pra, pra, plataforma né não só para o público mas para tudo que está envolvido nessa comunicação cabine, toda né? comunicação. toda a comunicação é. toda dentro dessa pergunta ainda tinha que fazer uma última é, os, apesar você me falou que o festival é muito novo ainda. Ele já está associado a alguma associação de festivais? você pretende se associar? Sim. O que, que você acha disso? Acho, acho essencial. Acho essencial Nós nós somos uma equipa muito pequena. A verdade é essa. Nós somos quatro, pessoas quatro cinco pessoas que fazemos isto assim mais a sério. Nós temos muitos alunos que estão connosco e, e fazem imensas coisas. Mas somos mesmo quatro pessoas que pensamos tudo. Tratamos as partes todas chatas de produção, de, de tudo o que isto envolve. Por isso, às vezes, não temos tempo de chegar até outros níveis. Está tudo pensado, está na lista de coisas a fazer. Um, mas é mesmo uma questão de prioridades, ainda não conseguimos uh, dar esse salto para, para outras redes, quer nacionais, quer internacionais. Há redes de festivais internacionais também europeias, mega interessantes, que gostávamos muito de, de chegar lá. Este ano também temos um bocadinho a introduzir, pela primeira vez, artistas internacionais, uh, assim de alguma mais, uma forma mais séria. Um, e, por exemplo, também isso está a ser uma novidade. Por exemplo, eu nunca tinha tratado de uh, aviões e, e voos e já me apercebi que os voos é o um fim do mundo. Do eu estava habituado género. Pá, uma... Vêm cinco músicos, okay. ou vêm de carro, ou vêm na carrinha alugada, ou vêm qualquer coisa. Agora, tenho ou voos de 1500 1.500€ com um artista que custa 500€. E eu fiquei pensando, não era bem isto que eu tinha pensado. Ele só vem em British Airways e só voa se for não sei o quê. E tem que... EasyJet não dá, porque não sei o quê. Raio não dá, porque não sei o quê. Pronto, eu não sabia. No Brasil. Não. No Brasil, imagino. Claro. É. claro, exato. O orçamento dos passagens às vezes sai mais caro que o orçamento de cachê é comum. É isso, não, pai, eu não... Eu acho que, pronto, acho que também na vossa, na vossa introdução, Escrita, dizia isso, eu não, eu não trabalho em produção, eu, eu, sou, eu sou técnico de som, trabalho trabalho em estúdio, grave, misturo, mastrazo, trabalho com, com vários artistas. Um, a minha experiência de produção era de ir a festivais só, era de ir ver concertos. E, e às vezes de ir trabalhar também e, em concertos, mas produção não percebia muito. E quando começámos a fazer isto, tem sido a escola de fazer o festival que tem sido a minha aprendizagem. Esta questão dos do, voos e das coisas internacionais, tipo, não sabia zero. E foi há tipo 15 dias que comecei a dizer: isto não pode ser, isto é, isto é loucura. Mas, sim. Complica, mas também acaba por, por enriquecer ainda mais o festival. Claro, claro. Hum, por isso sim, sim. <risos> a, questão, a questão que estava um bocado a tocar, de começar a dizer uma pequena parte muito importante, que é, um, nós conseguimos ter uma comunicação bastante relevante a nível nacional, não é? saímos em muitos sítios, temos Antena 3, agora temos RTP, temos uma série coisas. Isso faz com que estes artistas um bocadinho mais pequenos, um, uma coisa que nos sentimos muito, muito contentes, que é, Poder dar visibilidade a artistas mais pequenos muito rapidamente. De repente tens o teu nome na Antena 3, tens o teu nome na no RTP, tens o teu nome no Rimas e Batidas, no CCA, em todo o lado. Isso é mega gratificante. Ou seja, ah. podes vir tocar o festival por 200 ou 300 euros, mas de repente tens um, percebes, tens um produto e tens uma, uma imagem que, na verdade, te faz dar muitos mais concertos. E temos acontecido isso, ou seja, nós temos artistas pequenos no cartaz, que de repente, desde que saiu o cartaz, já estão em dois ou três festivais, e já estão com vários concertos a acontecer. A nossa premissa dos festivais é justamente isso. Né? Claro, também acho. Sim, então, acaba por dar também credibilidade ao próprio ao nome do artista. Exatamente. isso. exatamente. Uh, uh, Sei, pronto, sei também por experiência própria que, que é muito bom, que é, dá, é sempre também. ótimo. Pronto, então, um, anteriormente já tinhas falado sobre a questão da inércia dos sítios pequenos e, uhum. e as Caldas, não, lá está, é, um sítio, é uma cidade pequena, de média dimensão. Um, o fato de ser feito nas Caldas da Rainha tem sido uma mais-valia ou torna o acesso mais difícil? O que é que achas que faz o público deslocar-se até às Caldas? Uhum. É um, uma questão interessante por vários por vários ângulos. Um, eu acho que o Ser nas escalas é claramente bom e é claramente interessante, sobretudo pela escola, sobretudo porque nós conseguimos, uh, através da escola, criar uma imagem do festival que é simbiótica com a imagem da escola. E também para a escola também é bom ter um festival destes associados, porque também põe a sua imagem, mais uma vez, em jornais, revistas, blogs, em todo lado. Uh, portanto, essa, essa junção e, e parceria entre os dois parece-me bastante produtiva para ambos. Um, as caldas em si uh, eu pessoalmente para mim é, é, é uma vantagem muito grande fazer nas caldas eu estudei nas caldas tirei o curso de cá também estou um, cá há 20 anos quase e a verdade é que esses 20 anos fizeram com que eu conhecesse também muita gente, muitos sítios, muitas coisas isso uh, faz com que tu consigas uh, às vezes chegar às coisas mais depressa do que seres uma nova pessoa no sítio novo não conheces ninguém, não conheces nada demoras muito mais tempo a chegar aos processos de produção não é? e de, de, de tudo um, pronto, o facto de existir ajuda bastante nesse, nesse, nesse processo e torna tudo mais rápido as calas em si, de, de, pronto, é um mix de feelings de, de coisas entre é uma cidade incrível, com coisas incríveis o parque é incrível uh, as pessoas são incríveis um, mas vive sempre, lá está, nesse nesse meio termo entre entre um certo conservadorismo e uma certa vontade de libertação absoluta, uh, e estamos sempre nesse meio termo, pronto, e esse meio termo às vezes dificulta as coisas bastante, porque às vezes estás a mas isto deve acontecer -me todo lado, mas a maior parte das vezes é tu estás a tentar comunicar coisas a determinadas pessoas, determinadas público e determinadas marcas e entidades públicas, Pai, eles não estão percebendo nada do que estás a falar, mas o, o clubbing, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, que é o, o clubbing Neste momento é visto como uma coisa um bocadinho assim de género. Pá. Pronto, são 10 pessoas que vão ali para um buraco ouvir música às escuras e fumar e, e beber. Pá, e não é isso, Claro Cláudio vai ter mil pessoas, provavelmente. Vai ser um espaço grande, vai ser uma coisa com muita gente. Vêm muitas pessoas de fora a ver DJs internacionais. Ainda há um bocadinho, às vezes, esse, esse preconceito entre uh, que os comportamentos são todos iguais e que é tudo a mesma coisa. E é um bocadinho um bolo, um pacote. Que é estranho, porque a escola já existe há, há 30 anos. Não é? Estamos aqui a comemorar os 30 anos da escola e, e também já podia ter mudado mais essa mentalidade da cidade, embora o tenha feito. Acho, acho que já, acho mesmo assim mudou um bocadinho. Um, tinhas outra questão, desculpa, dentro, dentro dessa pergunta das causas? Uh, uh, sim, o que é que faz o, o público de fora deslocar até às causas? Porque, apesar de ser sim. perto, é sempre preciso saber <risos> a, a resposta é não sei. Não, a resposta é... Um, acho que o que faz é, essa, é a promessa dessa experiência única, não é? Que é que é o que todos os festivais andam a vender <risos> há muitos anos, que é uma experiência, não é? Os marketeers todos vendem, que esta é a coisa de teres uma experiência única. Vives ou, Vês ou vives, não é? Vens viver ou vens. Uh, não, não viver. Uh, pronto. e eu acho que. Mas é sempre um bocadinho isso, ou seja, se queremos sempre essa experiência nova, inovadora, uh, coisas que nunca vimos, que nunca sentimos, que nunca passámos. O que nós tentamos com esta programação é isso, é mesmo poder fazer casamentos diferentes, nós, por exemplo, este ano temos dias que são um bocadinho, nós pensámos um bocadinho para públicos diferentes, não é? tipo, Temos imagina das 9 às 11 temos determinado tipos de artistas com um perfil, da meia-noite às duas, no, no palco principal, temos outros artistas com determinado de perfil, porque percebemos que há públicos, e que há vários públicos que se vão cruzar ali à, à meia-noite, mas se mais velhos, como eu até, à meia-noite já estou cansado e já quero ir descansar, porque já vi dois concertos, e, e há um público jovem que teve no clubbing até às 6 da noite anterior, que só chega à meia-noite, e quer começar a noite à meia-noite, Pensámos assim em dividir a programação em grupos de slots, quase etárias, e quase em termos de grupos, porque, porque é isso que verificámos também um em 2019. Nós, temos, nós temos, públicos, temos públicos muito diferentes, temos um, um público mais adulto, digamos assim, temos um público mais jovem, e, e os gostos às vezes não são comuns, misturam-se um bocadinho. Em 2019 misturaram-se com o, o Carano Osíris, com o os, os, os Linda Martini também, também, se, também se cruzaram um bocadinho, mas houve várias, várias artistas depois pelo meio que percebias que bah, havia pessoas mais adultas que não queriam ver porque era muito jovem e pessoas jovens que não queriam ver aquela música de velhos então, estávamos sempre nesse nesse mas sim o que é que traz? acho que é isso acho que é essa experiência essa promessa de experiência e é tentarmos cada vez mais também ter essa simbiose com a cidade e tentar também promover a cidade o turismo da cidade uh, o parque uh, a natureza uh, esse lado muito natural que, que temos que ainda conseguimos ter Nuno você falou da da questão da passagem aérea. E eu queria entrar na, na parte econômica do festival. É, a gente sabe que os festivais, eles, eles movimentam uma cadeia de valor que vai muito além da música. né é, Transporte passageiro, transporte de carga, hotelaria, restaurante, comércio, serviço geral. É, são apenas um dos setores econômicos que se beneficiam com a realização dos festivais. Né? Isso sem falar no aumento da arrecadação de impostos para a própria cidade que está sediando o festival. Né? É os postos de trabalho, né, tantos os, os diretos e indiretos. Você tem uma estimativa de quanto em valores né, são injetados na economia das caldas da rainha com a realização do impulso? Uma tem uma questão. Não tenho. <risos> <risos> em, dois mil, em 2019, não tenho, porque em 2019 foi um foi um ano muito atípico. Foi Nós, claramente, fizemos um muito, muito com uma escala muito superior àquela escala que nós podíamos suportar, quer financeiramente, quer em termos de produção. Um, e, no fim, e no, e, e no fundo tivemos a pagar... Uh, fogos o tempo todo durante o festival, portanto foi impossível conseguirmos ter metrics relevantes quer de redes, quer de públicos, quer de questões económicas. Hum, não sei, mas, mas, mas vou poder responder a isso em 2023, porque estamos este ano este ano estamos mega interessados e mega empenhados em conseguir ter esses números todos, porque são esses números também que depois nos trazem outras coisas, como sabes, não é? que nos trazem patrocínios, que nos trazem outro tipo de apoio... Hum, Novos públicos. Novos públicos, exatamente. Outra questão é essa, por exemplo, nós não conseguimos ainda ter um estudo de público, de de, de, de, de target, exatamente, perceber quem são os públicos em determinadas horas, em determinados slots, em determinados artistas, uh, em determinados palcos. Ainda não ainda não sabemos isso, sabemos pela nossa experiência empírica, mas não sabemos uh, cientificamente. E um, este ano vamos, estamos a apostar um bocadinho em, em, em tirar essas métricas todas para poder, Pode ser na ser preparação sim. de 2023, ter esses dados todos. Uh, sim. Não sei, posso, posso dizer, isso é público e há de ser público, como a Câmara é com o organizador este ano, o festival vai custar 150 mil euros este ano. É o valor global de tudo o preço de produção do festival. Um, pronto, aproximadamente. Um, e em 2019 foi mais ou menos também 150 mil um, que presta escala, mas que é pronto, é, é pouco. <risos> é muito baixo um festival com, com 40 artistas, artistas internacionais, com cinco palcos, com Mas também falo é que estamos uma equipa muito pequena, e vamos e trabalhamos todos muito de forma para tentar ser mais eficazes uh, eficaz possível e mais eficientes possíveis. Tocasse no assunto da câmara e a, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Cultura é investimento. O papel, é parte do papel das políticas públicas de cultura é formar, difundir, e facilitar o acesso à cultura. Como é que você enxerga o desenvolvimento das políticas culturais das Caldas da Rainha para acolher o impulso e outros projetos da cidade? Ela existe? Qual o mecanismo e como que ela funciona? Tem sido bastante relevante, posso dizer que também é público. O apoio que a Câmara nos deu em 2018, eu penso que foram 5 mil euros. 5 um, mil euros. Em 2018, 2019, foram 8 mil euros. Uh, este ano, também a publica vão ser 40 mil euros. Pronto. Portanto, há um investimento muito grande e, e claro, uh, no festival. Uh, este ano, o Presidente da Câmara já nos disse abertamente que vai ser o, o evento mais caro que as Caldas vão ter este ano, em termos de apoio uh, da Câmara. Um, portanto, eu penso que sim, ou seja, eu penso que há, que há aqui alguma ideia de que a cultura tem um retorno, que a cultura é válida, e de que este tipo de cultura é também um bocadinho menos mainstream, também pode trazer frutos uh, de, várias, de vários tipos. Um, em relação à política mais generalizada culturalmente, um, é a tal questão, não é? estamos estamos estamos em guerra, estamos na pandemia, estamos numa cidade, estamos, temos um orçamento de Estado que ainda não está a funcionar, está, está tudo em 2 décimos, Uh, é difícil, e eu percebo isso, e as, e as entidades políticas disseram-nos isso também abertamente, é difícil tu poderes um, fazer cultura e promover cultura um, com cada vez menos dinheiro ano após ano, porque a verdade é que vais tendo cada vez menos, e as, as câmaras nos últimos 3, 4 anos tiveram cada vez menos. Um, eu penso que esta, câmara, esta, esta este presidente da Câmara e esta nova, uh, este novo executivo parece-me bastante empenhado em mudar um bocadinho as coisas, em abrir um bocadinho os horizontes, um, em chegar a novos públicos, a novas pessoas, uh, estou bastante confiante. Agora, como também vos disse, ainda não tenho tido muito esse feedback, porque andamos tão mergulhados em conseguir uh, chegar ao fim. Que ainda não, não sei muito bem. Um, sim. Portanto, penso, penso que sim. Uh, terminamos então a nossa, as nossas questões. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não? Pronto, então... Não querem? Ninguém quer, não? <risos> Então encerramos a nossa conversa. Uh, foi um prazer, não? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, e foi muito esclarecedor. Obrigado. E lá nos veremos no Impulso, de certeza. Obrigado. Obrigado. E obrigado. em 2023, o, os Palmers irão tocar o Impulso. Ficou Fico gravado. Fico já aqui gravado, em vídeo, olhar para a câmera. <risos>